Meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 9, o Bitcoin de papel e a segurança. Quando alguém começa a se interessar por Bitcoin, uma das primeiras coisas que tem que acontecer é a pessoa se informar sobre como deixar o seu Bitcoin seguro. Não é simplesmente fazer uma carteira, comprar Bitcoins, colocar nessa carteira e tá tudo tranquilo. Você tem que se preocupar como que seus Bitcoins vão estar seguros e cada um é responsável pela segurança do seu próprio Bitcoin. É claro que você poderia confiar essa segurança a uma terceira parte, um site, por exemplo, para guardar os seus bitcoins. Mas mesmo que você confie em um site, você ainda não está livre de medidas de segurança que são importantes para manter os seus bitcoins seguros. Durante esse episódio, eu vou tentar explicar e exemplificar da maneira menos segura até a maneira mais segura. E eu vou tentar também dar exemplos de como funciona a mecânica para cada um ter uma noção de qual nível de segurança precisa se preocupar. É lógico que quem tem 5 reais em Bitcoin não está muito preocupado em perder esses 5 reais. Mas se alguma pessoa tem um valor altíssimo em Bitcoins, alguém conseguiu, sei lá, 1 um milhão de dólares em Bitcoin, essa pessoa está bem preocupada da maneira que ela vai guardar os Bitcoins. Então eu vou tentar andar por todos esses níveis aí, dando uma noção de como funciona. Como eu comentei nos primeiros programas, o Bitcoin ele funciona basicamente no esquema de chave pública e privada, sendo a chave pública aquela que você vai divulgar para as outras pessoas poderem te enviar bitcoins, e a chave privada é aquela que dá acesso aos bitcoins que estão ligados àquela chave pública. Cada chave pública tem exclusivamente apenas uma chave privada, então não tem como alguém com outra chave, acessar os bitcoins da sua chave pública uma analogia que eu gosto de fazer é imaginar que a chave pública é como se fosse um cofre que tem uma pequena abertura onde são colocados os bitcoins e apenas a chave privada é que abre esse cofre e pode retirar os bitcoins lá de dentro então obviamente a única coisa que você tem que se preocupar em guardar em deixar seguro é a sua chave privada porque é ela que vai dar acesso aos bitcoins uma vez que você tem a sua chave privada segura você não precisa se preocupar, ninguém vai roubar seus bitcoins. Então, qual seria a maneira menos segura de todas para você guardar os seus bitcoins? Você divulgar sua chave privada. Você cria a sua carteira, vai aparecer um endereço público, um endereço privado... Você divulga o endereço público e o endereço privado. Acho que é bem óbvio, né? Se alguém coloca bitcoins naquela carteira, qualquer um que teve acesso àquela chave privada pode pegar os bitcoins daquela carteira e transferir para si próprio. Bom, melhorando um pouquinho, você não divulga a sua chave privada. Então você já está um pouco mais seguro e para alguém conseguir acessar sua chave privada, vai ter que, de alguma maneira, hackear seu computador ou algum outro lugar que encontre a sua chave privada, seu celular, por exemplo. Bom, como a gente sabe hoje em dia, computadores com vírus são algo muito comum. Então, qual que seria o próximo passo da segurança? Você criptografar a sua chave privada. Quase todos os programas e sites que geram e gerenciam carteiras têm a possibilidade de criptografar sua chave privada. Então, o que, que acontece? Você cria uma senha para a chave privada e guarda ela do mesmo jeito. Você deixa lá no seu computador ou no seu celular. Então, mesmo que alguém consiga acesso à sua chave privada, porque seu computador tem vírus ou porque hackearam o seu computador, o ladrão não vai ter a senha para usar aquela chave privada. É claro que você tem que pensar em uma senha boa. Muita gente não se preocupa com senhas fortes, como são chamadas, que são senhas longas, que usem caracteres como ponto, interrogação, exclamação... As pessoas às vezes usam senhas muito bobas, ou apenas números, ou data de aniversário, ou palavras muito fáceis de adivinhar. Esse tipo de senha não deve ser usado porque realmente se a pessoa pegar a sua chave privada, mesmo que criptografada com uma senha, se a senha for muito boba, a pessoa vai quebrar aquilo, vai descobrir a sua senha e vai usar a sua chave privada. Então desde que sua chave esteja protegida com uma senha boa, você não precisa muito se preocupar. Se a pessoa achar a sua chave e você percebeu que alguém tem sua chave, você simplesmente troca seus, seus bitcoins de carteira o mais rápido possível e dificilmente a pessoa vai conseguir acessar, porque ela não vai conseguir quebrar sua senha por ser uma senha não muito fácil. Então esse é o limite máximo de segurança? Não, longe disso. Tem um outro problema que ninguém nunca pensa. E se seu computador queimar? O que acontece com a sua chave? Desaparece. E se você lembra que eu comentei nos primeiros episódios, se você perde sua chave, baubau bitcoins. Não tem mais jeito de recuperar. Uma vez que você perde sua chave primária, ninguém mais vai achar ela para você e seus bitcoins estão perdidos para sempre. Não tem como mais encontrar. Do mesmo jeito, se você esqueceu sua senha, vai ter um problema muito grande para conseguir descriptografar. Tem pessoas que quando você sabe mais ou menos como é a senha, a pessoa até te ajuda a descriptografar. Mas vai ser algo muito complicado e dependendo de como for sua senha, se você não lembrar nem mais ou menos como é, aí já era, não, não tem como recuperar não. Então, outro passo da segurança que eu vejo é o backup. Você tem que fazer backup da sua chave primária. Com senha ou sem senha, você deve fazer o backup, guarda em um pendrive, guarda em outro computador, guarda na conta do Google, guarda no Dropbox, em qualquer lugar, de preferência em vários lugares, Guarde ela e de preferência criptografada, guarde sua chave primária, porque uma vez que você perdeu ela, você não tem mais acesso à sua conta. Então beleza, agora eu tenho minha chave criptografada, fiz vários backups da minha chave, estou totalmente seguro, nem tanto. Um outro passo que é um pouco paralelo a isso, é você deixar os seus bitcoins em um site. Qual que é o grande problema de você deixar seus bitcoins em um site? É justamente o problema que o Bitcoin tenta resolver. Você não precisar confiar em uma terceira pessoa quando existe transação. Se você está deixando seus Bitcoins em um site, você tem que confiar que aquele site é totalmente seguro e totalmente protegido. Mas às vezes a pessoa se acha incapaz de, ter, de estar segura, ela se acha incapaz de se sentir segura. Então ela prefere confiar em um site do que ela mesma tentar fazer a segurança dela. Tudo bem. Mas tem que entender que existe um risco aí, que é o risco de o um site, por exemplo, sair do ar. Do site resolver roubar seus bitcoins, porque que não? Né? Ninguém tem essa garantia. Não estou dizendo que vai acontecer, não estou dizendo que os sites não são confiáveis, mas essa possibilidade, ela, por mais mínima que seja, ela existe. Se o site for hackeado, por exemplo, e o pessoal do site não sabe mexer com segurança, perde-se os bitcoins e bal, não tem o que falar, não tem o que fazer. Mas vamos pensar que o site sabe lidar com segurança, que o site é confiável e você acha mais cômodo deixar esses bitcoins em um site. Porque afinal de contas os seus backups podem perder e os sites hoje em dia que têm um mínimo de segurança eles têm backups e é quase impossível que se perca isso por simplesmente queimou um HD ou minha casa queimou alguma coisa assim. Então você resolve colocar em um site, mas ao mesmo tempo você precisa se precaver. Uma das precauções, por exemplo, é a senha. Isso aí você não tem como escapar. A partir do momento que você colocou no site, você precisa de uma senha para acessar esse site. E essa senha você também precisa manter segura e precisa que seja uma senha difícil de descobrir. Mas mesmo que sua senha seja muito difícil, dependendo do vírus que tem no seu computador, tem um vírus que é chamado de Keylogger, é um vírus que ele grava tudo que você digita. Então por mais difícil que seja a sua senha, se você tiver um vírus que seja um keylogger, quando você digitar a sua senha para transferir seus bitcoins uma vez, ele vai gravar aquela senha e a partir do momento que o cara teve acesso à sua chave privada, ele vai ter acesso aos seus bitcoins porque ele tem a sua senha para acessar aquela chave privada. Então se você coloca em um site, os sites costumam ter outros tipos de segurança tem uma segurança por exemplo que é chamada de second authentication que é mais ou menos quem tem conta em banco já deve ter visto é mais ou menos aquele esquema de quando você quer fazer uma transferência ele te manda uma mensagem de celular para você colocar esse código na hora que você tá fazendo a transferência ou aqueles cartões que os bancos enviam ou aqueles tokenzinhos que aparece aqueles números de tempos em tempos e vai alterando os números então você usa aquele número na hora que você vai fazer a transferência. E os sites te dão essa possibilidade de ter esse outro tipo de autenticação. Então mesmo que você tenha um vírus, mesmo que você perca a sua chave privada, mesmo que tenha um keylog e o cara consiga acessar a sua conta, dificilmente ele vai conseguir essa segunda autenticação, que é normalmente uma mensagem que você recebe o celular, ou tem site que você tem que fazer uma confirmação por e-mail, tem site que você usa um autenticador no, no smartphone. Então, esse tipo de autenticação, ele torna a transação bastante segura quando você usa sites. E é o tipo de coisa que você não tem como ter quando você tem os seus bitcoins salvos no seu computador. Você só tem como colocar uma senha criptografada. Mas a partir do momento que aquela senha foi comprometida e a sua chave foi comprometida, seus bitcoins já não estão mais seguros. Bom, então tirando a parte de confiar no site, de confiar no profissionalismo do site, você tem uma maneira razoavelmente segura de ter seus bitcoins. Você não vai perder sua chave porque seu HD queimou. Dificilmente alguém vai conseguir acessar seus bitcoins porque você colocou uma segunda autenticação, via mensagem, por exemplo. Então agora seus bitcoins estão 100% seguros e você não precisa se preocupar. Errado. Como eu disse, você ainda tem que confiar no site. E tem gente que não confia nos sites. Além dessas vantagens de segurança, os sites têm algumas outras vantagens. Por exemplo, você pode enviar bitcoins por e-mail. Existem alguns sites que têm esse tipo de coisa, que você não consegue fazer isso do seu computador. Mas os sites eles propiciam esse tipo de funcionalidade. Então, algumas pessoas, às vezes... Tem uma quantidade pequena de bitcoins no site, mas o grosso mesmo elas têm com elas mesmas. Mas aí você pode pensar, pô, mas então eu vou ter os bitcoins comigo e eu vou achar que eu sou mais seguro que um site se meu computador estraga, se algum hacker invade. Hoje em dia, hacker invadindo o computador é a coisa mais fácil que tem. Todo dia você vê alguém perdendo conta de banco. Como é que eu faço? Bom, então a gente tem que partir para o físico. Pô, mas Bitcoin não é digital? Como assim partir para o físico? A gente vai ter uma coisa que chama carteira de papel. A ideia da carteira de papel parece ser super simples, mas a segurança dela é muito grande em relação a qualquer outro tipo de mídia. Pelo simples fato de que se está no seu smartphone, se está no seu computador, se está num site, qualquer pessoa com acesso à internet, um cara lá da Rússia, da China, qualquer lugar do mundo, a pessoa pode tentar acessar esse site, tentar quebrar a segurança desse site roubar os bitcoins, pode tentar colocar um vírus no seu computador de alguma maneira e tentar roubar os seus bitcoins, mas se está em papel, a pessoa não tem como roubar, pelo menos não digitalmente, ela vai ter que ir fisicamente aonde você guardou para conseguir roubar. Como funciona essa carteira de papel? Se não me engano, no segundo episódio, eu coloquei alguns links de sites que geram carteiras de papel. E é bem simples, você entra no site, tem lá as instruções, você clica, ele gera para você quantas carteiras você quiser, tem a chave pública, a chave privada, você imprime isso e a partir do momento que você colocou os bitcoins em uma dessas carteiras, você simplesmente pega essa carteira impressa guarda num cofre ou guarda em algum lugar seguro e pronto. Está fora do mundo digital, não tem como nenhum hacker pegar essa carteira. Hum. Nesse ponto, fica bem parecido como você guardaria, por exemplo, ouro. Como você faria com ouro? Você pegaria o seu ouro e guardaria num, num cofre, certo? A diferença é que é bem mais fácil guardar uma folha de papel do que um quilo de ouro, certo? Ok, mas e se um ladrão viesse, roubasse minha casa, descobrisse que eu tenho bitcoins e pegasse meu papel, e ele sabe como é que usa bitcoins, pegasse meu papel e levasse embora? Bom, se você não for mais rápido que ele e com a sua cópia de backup consiga tirar os bitcoins daquela carteira mais rápido do que ele consiga, seus bitcoins estão perdidos. E aí a gente volta àquele primeiro caso. É o hacker que entrou no seu computador, pegou sua chave privada e roubou seus bitcoins. Mas aí, o que, que a gente pode fazer? E esse é mais um passo. Você cria carteira de papel já criptografadas. Então, você, quando pede para gerar carteira de papel, você já criptografa a chave primária com uma senha, uma senha forte, etc. E aí você gera o papel e guarda esse papel. Então, mesmo que alguém venha e tente roubar aquele, aquele papel, não vai ser de, de utilidade nenhuma para a pessoa. Ela não vai conseguir, porque ela vai precisar de uma senha. Bom, então agora eu estou bastante seguro, certo? Eu tirei minha chave do mundo digital, coloquei para o mundo físico, guardei num cofre, ela já tá com uma senha, então mesmo que alguém tenha acesso a essa senha, essa pessoa não pode fazer muita coisa. Eu fiz backup dessas cópias físicas, então mesmo que aconteça alguma coisa com as que estão guardadas comigo, eu ainda vou conseguir ter acesso aos meus bitcoins. Então agora eu estou 100% seguro. não. Nesse momento agora, entra o pessoal que é um pouco mais paranoico. Porque tem alguns pontos que se a pessoa é realmente paranoica, ela ainda vai achar que ela não está segura. Por quê? Quando você entrou no site para fazer sua carteira, você estava online, você estava na internet, seu computador tem um vírus e aquele vírus capturou aquela carteira que você fez antes de você imprimir, sua carteira pode estar comprometida. Se o cara hackeou sua impressora, e é possível hackear a impressora, se o cara hackeou sua impressora na hora que você mandou imprimir, sua chave pode estar comprometida. Se você não confia no site que gerou a carteira, sua chave pode estar comprometida. Então, se o cara for realmente muito preocupado com segurança, ele vai achar que ainda tem pontos falhos. Para mim, pessoalmente, eu acho que se você chegou nesse ponto, sua carteira está muito, muito, muito bem segura. Você não tem muito o que se preocupar. Mas eu ainda vou falar sobre um nível de segurança ainda maior se a pessoa quer se sentir ainda mais segura. Então, qual seria um passo para melhorar a segurança dessa carteira física? A maneira como você a gera. Então, o primeiro passo é você não gerar sua carteira em um computador conectado à internet. De preferência, você não deve gerar sua carteira nem em um computador que você usa normalmente. A ideia melhor é você ter um computador que não tem acesso à internet, que está completamente offline. Você pega um live CD, que a gente chama, que é um CD onde você coloca... Já viram esse CD de instalação? Para quem não conhece live CD... São esses CDs que você coloca e você consegue usar a internet e tal... Um CD muito famoso que tem isso é o Ubuntu. Então você pega esse CD, que está completamente sem nada instalado, coloca nesse computador que está fora da internet, e aí sim você gera essa chave nesse computador que está totalmente fora da internet, que nunca teve contato com a internet, e que absolutamente não tem como ter vírus, porque você gravou o CD e fez tudo direitinho. Então você gera a chave... Com esse computador, pega uma impressora também sem acesso à internet, imprime por essa impressora com a chave de criptografia, aí sim você consegue um nível de segurança, que se mesmo assim você conseguir comprometer sua chave privada, é porque você é uma pessoa de muita sorte. E não deveria estar mexendo com Bitcoin, devia estar jogando na Mega Sena. Ah, mas aí como que eu vou fazer para acessar os meus Bitcoins, já que eles estão num papel? porque os bitcoins eles são digitais e eles têm que entrar de alguma maneira no mundo digital para serem transacionados, etc. Existem alguns aplicativos de celular, principalmente, que você consegue acessar carteiras de papel. Então seria só você usar esses aplicativos e você conseguir fazer transferência dessas carteiras que estão em papel para qualquer outra pessoa. Ah, mas se o meu celular estiver comprometido, tiver com vírus, eu posso perder acesso... Pode, poder pode, mas não é tão fácil ter vírus em celular quanto em computador, por exemplo. Mas já que a gente está falando de pessoas neuradas, então vamos ver como que a gente pode fazer para poder usar os bitcoins essa carteira de papel. Existem alguns aplicativos para computador que você assina a transação e aí transfere essa transação assinada para um computador que está conectado à internet. Então você vai no seu computador que não está conectado à internet, cria a transação que envia os bitcoins da sua carteira para uma outra carteira que você quer, copia isso no pendrive, leva para o computador que está conectado à internet e faz a transmissão dessa transação para a internet. Então em momento nenhum o seu computador que estava conectado à internet teve acesso ao computador que tem acesso à sua carteira privada. Então agora esse é o máximo de segurança que eu consigo, já que eu estou gerando uma transação em um computador que está totalmente fora da rede. Minha senha está criptografada, os meus bitcoins tá, estão em um bitcoin de papel. O que mais eu posso fazer de segurança? Dividir seus bitcoins em várias carteiras. Então você divide ele em várias carteiras e não deixa eles em apenas uma carteira só, porque segundo o ditado famoso, você não deixa todos os ovos em um cesto só. E além disso, o um nível que eu consigo imaginar máximo de paranoia seria você usar alguns aplicativos que dividem sua senha da sua chave privada em três partes. Ou seja, você cria uma senha, essa senha ela é dividida em três partes e para você conseguir acessar a sua chave primária, você precisa de pelo menos duas dessas três partes para conseguir desbloquear e ter acesso à chave. Então mesmo que alguém chegue, mesmo que alguém roube sua chave, mesmo que alguém descubra qual que é a senha que você tem, se a pessoa não tiver acesso a duas das três partes, ela não tem acesso aos seus bitcoins. Então como é possível perceber, você consegue em níveis absurdos de paranoia para conseguir sua chave primária, mas como eu disse, não precisa de níveis tão altos. Mas se a pessoa não se sente confiante, ela pode ir ao nível de loucura que ela quiser. Na minha visão, se você gera uma carteira de papel e você imprime, e essa carteira de papel foi gerada com uma senha forte, você já tem uma proteção muito boa para seus bitcoins. E esse tipo de segurança ele faz mais sentido para a maioria dos seus bitcoins. A menor quantidade, que é aquela que você teoricamente vai usar durante o dia a dia para fazer compras, etc, você pode deixar de maneira um pouco menos segura. Você vai deixar no seu celular também com uma senha, mas deixa no seu celular, você pode deixar em uma conta em algum site da internet, com também com uma senha sempre seguro, mas são quantidades pequenas que mesmo que sejam comprometidas, não vai fazer muita diferença, você não vai ficar muito feliz, mas vai fazer muita diferença para você, já que a grande parte do seu patrimônio vai estar guardada de maneira bem mais segura. Então eu acho que eu cobri todos os níveis de segurança, pelo menos todos os que eu conheço, todos os que eu consegui pensar. Um dos pontos mais importantes que eu acho, que muitas pessoas simplesmente não se preocupam, é com a senha, então uma vez que a sua chave está criptografada, eu acho que você está muito bem protegido. E o pessoal aí que for um pouco mais neurado, eu acho que eu também dei alguns caminhos aí do que fazer para proteger a chave. Eu vou colocar de novo os links dos sites que geram as carteiras de papel e alguns sites que é possível gerar uma carteira virtual, uma carteira onde os bitcoins ficam no site. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, vocês podem me mandar. No site papobitcoin.com, lá do direito, vocês encontram um lugar onde vocês podem assinar para poder receber por e-mail notificações de quando tem novos episódios. Se você por acaso está ouvindo isso no YouTube, é só inscrever no canal. A diferença é que no YouTube eu só posto os áudios e no site eu acabo postando algumas notícias. Então talvez seja até mais interessante ver no site. Bom, então é isso. Um abraço até mais.